hoje eu vim mostrar a vocês é, quais são os TVs por assinatura aqui em Panamá, o preço que a gente paga por uma internet é, fibra ótica aqui de 20 MB. É, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os canais. O plano família e esse plano super família aqui que a gente paga, né? Esses dois aqui. E temos direito a esses aqui também que é em HD, esses aqui. Então, como eu falei com vocês, os canais são esses. Esses dois planos que a gente paga com direito àqueles canais em HD que eu mostrei a vocês. E a gente paga por esse plano 75 dólares por mês. Então é isso, pessoal. Eu vim mostrar a vocês o nosso plano de TV a cabo com internet... É, só para vocês mesmo ficarem cientes de como é aqui, como, com, quais são os canais, é, o preço, né, por ser 20 megas. Não sei quanto que vocês estão pagando aí no Brasil ou quanto custa. É, se vocês quiserem, vocês podem escrever aí no comentário o custo da internet aí de 20 megas aí no Brasil para a gente poder ficar sabendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês fiquem sabendo de todos os vídeos que eu for postar. Tá bom? Tchau! Pessoal, estou eu aqui e a Verônica tomando um cafezinho da manhã. Eu tô fazendo o um café da é, manhã, né? Verão, eu estou fazendo um café. Pois é. Um cafezinho, aquele cafezinho que aqui é um café caseiro, né? Que o nosso amigo aqui, que é brasileiro também, o Robson, ele cedeu pra gente. E nós estamos contando com uma ilustre visita aqui em casa, ó. E não tá nem conseguindo falar. Eu <risos> senti o um cheiro de lá de Santiago, do café. Eu digo, rapaz, é o hum, Verônica tá fazendo café. Eu peguei o um carro vi e vim embora, quer é tomar café, galera. Eu botei eu o botei um Sano para experimentar café cru. O, o, o, o, o grãozinho de café. Ele vai comer meio, meio cismado, ó. Esse. Ele conhece café. E parece... Assim, né? Por por então, é a pepitazinha, é essa é, que é a pepita, eu... só que ela é triturada. Ah, o café, que esse, esse meu amigo aqui, ele, ele manda para gente torradinho, lá da fazenda dele, parece como se fosse um, um amendoim, um torrado com gosto de café. É não mesmo. tem amargo, não ele tem, não é, não amado, é muito amado, gostoso. É verdade. Muito gostoso. Vou deixar aqui agora o, o santo degustar, e estava indo aqui para o Panamá, aí trouxe o... Os moleque aqui em casa, agora ele está degustando aqui um, um lanchinho. Tive que trazer os meninos de volta, porque disse que Verônica já estava três noites chorando, chorando. Ai ah, meu Deus! É, gemidos! Quase, quase, quase pariu um filho por causa dos gemidos dela. O outro já chegou, já se preocupou tanto, tá até ele no computador já. É, não, ele falou que é que saudade do jogo. É, saudade, de do jogo, saudade do jogo, né? Fazer o quê, né? É, é. Falou, pessoal, um abraço aí e até o próximo!